Meu futuro advogado, uh, o que que você está estudando? Prova amanhã, estou aqui estudando a lei 12.288. E do que se trata essa lei? Instituir a igualdade racial. E... Não entendi. Não entendi. Não, não, não, não entendi, não entendi. Não entendi. Não entendi. É por que que essa lei? Para quê? Para garantir os direitos da população negra brasileira, é. você acha pouco? Mas tem lei que não pega, né? Ah, então, tem. Então, então, pra que perder tempo, dinheiro, Congresso Nacional com essas coisas? Olha, o Brasil tem 500 anos, mas 16 do século XXI e as coisas sempre se ajeitaram. Ah, é? Sempre se ajeitaram? Mas chegou a hora de aprendermos a respeitar os negros, os imigrantes haitianos, bolivianos, médicos cubanos que são negros. Pois ah, é, achatou, pois pô. é. Antes a imigração tinha valor. É, tinha os italianos, os alemães, poloneses, tinha até alguns suíços. Agora tem, tem preto chegando de tudo quanto é lado. Olha, sinceramente, onde é que vamos parar? Onde sempre estivemos, porque tem negro que está aqui há quase tanto tempo quanto os brancos. Pensem é, nisso. Então agora vai ter que dar igualdade? Por acaso tem racismo no Brasil? Não. Olha, isso vai dar merda, vai por mim, hein? Não vai caber tanto preto nas escolas, nas universidades. Ah, nem tem tantas assim. Eu acho que não tem espaço pra toda a gente. Ah, não. De fato, o sistema educacional brasileiro tem falhas, mas eu considero você que tá, uma... Você tá me achando preconceituosa? Não! Eu sou é prática, meu filho, eu tenho os pés no chão. Você sabia que a população brasileira tem 52% de negros? Aí você vai dizer, ah, tem o SUS. É, mas que não presta e que tá prestes a explodir. Agora, aí, aí vem eles assim, aí diz assim, ó, tem que caber todo mundo. Agora me diz, me diz. Tem hospital pra todo mundo? Tem? Não tem. De certa forma, eu acho mesmo que devemos avaliar essa situação e... porque... Você, você tá... tá me julgando? Por acaso estou. Quer saber o que, é que eu acho de você? Um nojo. Você é nojenta. Ah, nojenta, Deus, nojenta. Olha aqui, ó. os pretos. Tá bom. Negros, Se começarem a estudar, a ter saúde, a vestir roupa cara, como é que a gente vai conseguir porteiro para os nossos prédios? Vamos ter que contratar bolivianos. Haitiano Ou os médicos cubanos que quiserem ficar aqui pra sempre? Ah, não, não, não, não. Eu não sou sonhadora, não. Só eu sei muito bem onde eu vivo. Você sabe onde é que vive? Por que só fala de negro? Preconceito também diz respeito a índio. Fala de que índio. Índio? Ai, fala. meu Deus, que índio. Como que índio? Os que já estavam aqui quando os portugueses chegaram, hum, pelo amor de não. Deus. Ah, bom. Esses daí nem e esquece, e esquece, eles estão ali na floresta amazônica, tem muita árvore, nem dá pra ver eles. Hum.